E aí, sou o Lucas Gilmar Lucas Bem-vindo a mais um Vadeando E o tema de hoje vai ser Lutas dos animes que gostamos Bom pessoal, é... a, a luta que eu vou falar é de um anime que... Eu não sei ao certo, mas foi um dos primeiros animes assim Que eu acompanhei aquela coisa, é Baruchone E Baruchone é... Você assiste Baruchone pra assistir luta Eu tô falando do anime chamado Glitch eu acredito que a maioria de vocês já já assistiram blit ou já ouviram falar de blit né e simplesmente. A luta que eu pretendo falar é a do Itio, que seria o protagonista do anime, contra o, o espada de número 4, o really... né É, simplesmente quando. Spoiler, né? Para quem não assistiu, né? O... Essa luta acontece no, no, no cenário do mundo dos rolos, né? em que simplesmente por algum motivo, não vou falar muitos detalhes, né? Sequestraram a Inoue e levaram para Las Noites, que é o mundo dos rolos, e simplesmente é, o Itigo, por algum motivo, ele e mais Dois companheiros. Dois, né? Ele mais dois companheiros acabaram... Eles sozinhos invadindo lá as noites. O mundo inteiro foi repleto de rolos e eles invadiram lá. Mas, claro que chega mais gente para ajudar depois, mas depois de muito tempo, né? A luta que eu vou falar é do anime no origami. Basicamente é a luta final da primeira temporada, que é o... Que é o hiato, que é o hiato contra o bravo. E vamos lá, basicamente esse episódio é parecido com o que o Lucas falou. É, a, a heroína era é, tinha as mesmas apagadas do sobre o Autogram pelo rabo. E o <risos> <risos> e o, dá uma alerta de Spoiler, né? Spoiler! <risos> e o rabo, quer que o hiato lute com ele como estava antigamente, porque eles são deuses e se conhecem há muito tempo, ele quer que o hiato lute com ele de uma forma pica que nem lutava. e ele quer ir, e o antagonista ele faz que ele no momento ele tira a vida da heroína nesse momento o iato fica de uma pistola e vai para cima do rabo bom gente tem um, uma batalha tem é sobre batalha mas que na verdade não é exatamente uma batalha sem fogo Parar para pra observar, na verdade, é um massacre ou um assassinato propriamente dito. Seria a luta, luta do Gon vs Pitou, em Hunter vs Hunter, na saga das Formigas Quimeras. <música> Então, pessoal, essa é uma parte extremamente sombria, uma dessas passagens do Hunter vs Hunter, extremamente sombria, em que muita gente esperava que ia ser uma batalha da vingança do Gon, mas, que na verdade, é simplesmente um massacre, ou um assassinato, como eu falei antes. Mas é uma, uma das lutas mais, eu acho, mais incríveis que tem na, no Hunter vs Hunter, e que, inclusive, é uma das melhores sagas que... A melhor saga, na verdade, de Hunter vs Hunter, que é a saga das Amigas Quimérias. Então, nesse momento aparece essa luta aí do, do bom vs Pitou que é pesadona. Inclusive, em seguida, vocês vão ficar aí com, a, com essa batalha com a MV, produzida aqui pelo próprio canal 4K+. Então pessoal, deixa o like, comenta, compartilha com a galera aí. Vamos nos ajudar a chegar a mil inscritos no, até o final do ano, pessoal, por favor. Até até, chegar até mil anos. Mil anos. <risos> não vai dar, não. Não vai dar. Um inscrito por ano. Se chegarmos a mil inscritos, véio. vai ser muito. Porra, velho. Vamos fazer. Se chegarmos a mil inscritos, vamos fazer um, rea um react aqui. Não. Nesse momento, o hiato fica de uma pistola e vai pra cima do rabo <risos> ah, Merda, meu! Meu velho, cara não, tem que ter rabo no mesmo. <risos> eu não consegui não fazer esse negócio não Deixa eu não. conferir aqui Louquinha, começa Seu nome, porra. Meu nome é Lucas. É assim, pô, não é assim não. <risos> e aí, pessoal? Mais um dia não é assim? <coughs> não Rio <não> estava fé. <coughs> e aí? Pera aí, porra. <coughs> de Deixa eu sair do meu acesso de tossa aqui. Né? Basicamente é a luta final da primeira temporada. Que é o. Que é o Yato é contra o Bravo. O Deus Abra. Quinta tá série, né, cara? Piada de quinta tá série. O nome do personagem é Raul. É, ele é né? fica se posicionando pra fazer uma piada de tiozão, aí vem o <risos> cara e bota o um nome desse no, no, no, no protagonista. Hum, no, antagonista. No, no antagonista. No antagonista. Você é. quer que o iatro lute com ele de uma forma pica que nem lutava, porque o iatro tá segurando. <risos> não preciso nem dizer. O que, né? Já tá falando de rabo. Aí vai, meter a pica no meu. Ah, velho. Fica difícil, né, velho? Eu tô tentando aqui fazer papel do tiozão, ah. mas... A gente já tá se controlando aqui, velho. Hum. Eita...